Olá, aqui é o Zanon, e o assunto de hoje é Desvendando os Mistérios de uma Mente Magra. Cinco características de uma mente magra que você também pode ter. Aí Zanon, mente magra é simples. É... Quem tem mente de gordura só pensa em comida o tempo todo, e quem tem mente magra não pensa em comida só pensa em comida. Não! Ter uma mente magra não significa pensar ou não pensar em comida. Ter uma mente magra significa ter características em comum de pessoas magras ou pessoas que conseguiram emagrecer. E essas características que levam ao emagrecimento e mantêm esse emagrecimento. Você tem que saber como é uma mente magra porque o sucesso deixa rastros. O que é isso? Através de você ver, analisar... Como que é a mente de uma pessoa que conseguiu emagrecer, de uma mente de uma pessoa que fica magra? Você vê as características dela e tenta trazer essas características para você, que dessa maneira você vai conseguir obter o sucesso que ela teve. E sim, você consegue tornar a sua mente magra, você consegue fazer essa mudança. E hoje mesmo eu vou te ensinar dois passos lá no final do vídeo para você conseguir fazer essa mudança de ter uma mente magra. Então vamos lá, as cinco características de uma mente magra. Característica número 1, um, autorresponsabilidade. Pessoas que emagreceram e mantiveram o seu peso perdido, tiveram e relataram estudos que se tornaram autorresponsáveis. O que é isso? Elas se fazem donas do seu próprio destino. Elas são responsáveis pelo que acontece com elas. Elas não têm controle com o que acontece à sua volta, porém, elas têm, têm controle de como elas respondem de o que acontece à sua volta. Um exemplo, você vai numa festa cheia de doce, de comidas que engordam. A pessoa autorresponsável ela não fala lá, ah, eu comi porque a festa estava cheia de doce. Ela vai lá e não come porque sabe que aquilo é bom para ela, ela sabe que ela se alimentou antes, sabia que não ia ter comida saudável, ou chegou lá e procurou coisas que menos iam engordar. Mas as pessoas autoresponsáveis, ela também come. Então ela chega na festa e come, mas ela se colocou como responsável sobre isso. Ah, eu comi nessa festa porque eu estava com vontade. E elas não ficam perdendo tempo com desculpas. Elas chegam lá, comeram na festa, mas imediatamente na próxima refeição ela volta tudo regradinho, não fica Ah, porque eu comi nessa festa, não vou comer, eu vou comer o final da semana inteiro, eu só volto na segunda para dieta. Não. Elas são autoresponsáveis, elas são responsáveis com elas mesmas, quando acertam e também quando erram. Não ficam procurando desculpas como, a minha genética não me favorece emagrecer, ah, eu não tenho tempo para emagrecer. Não, elas são responsáveis pelas suas ações, pelas suas atitudes. Quer saber mais sobre autoresponsabilidade? Eu já fiz um vídeo aqui para vocês, o link está abaixo na descrição. Característica número 2, disciplina. Pessoas que emagrecem ou que são magras são disciplinadas. Muitas vezes acreditamos que o que faz emagrecer é a motivação, aquela pessoa muito motivada, com vontade. Não, a, a motivação não emagrece. O que emagrece é a disciplina, é você continuar fazendo o que deve ser feito mesmo sem estar com vontade, mesmo com tudo indo contra, você mantém... O processo. A disciplina, um exemplo, é com o nosso trabalho. Mesmo você estando com sono, cansado, cansada, é, dormindo mal, no dia seguinte você tem que trabalhar. A disciplina te faz de trabalhar, mesmo você cansado, mesmo você sem vontade. Pessoas que emagrecem levam esse processo dessa mesma maneira. Mesmo quando elas estão cansadas, elas vão fazer exercício físico. Mesmo quando elas estão com fome, com desejo de comer alguma coisa diferente, elas comem aquilo que está proposto na dieta delas. Pessoas disciplinadas procuram possibilidades, enquanto pessoas não disciplinadas procuram obstáculos. Pessoas que emagreceram, elas focam nas oportunidades, Muitas vezes é, a gente fala, ah, hoje eu estou sem carro, está chovendo, não tenho como ir para academia. Se você é disciplinado, se você quer emagrecer, você vai achar uma oportunidade em meio a isso. Você vai pegar e vai fazer um treino em casa, vai ligar o YouTube aí, vai acessar um vídeo e vai fazer o seu exercício físico dentro de casa. Mesmo não sendo melhor aquilo que você desejaria fazer, você deu um jeito, você criou uma oportunidade de ser feito o que deve ser feito. E pessoas que emagrecem, disciplinadas, elas tentam ao máximo colocar o emagrecimento, aquilo que deve ser feito, a dieta, o exercício, a comunidade, de forma automática para o seu cérebro. Elas não param e ficam lutando. Ai, se eu vou, será que eu vou pra academia? Será que eu não vou? Será que eu faço a alimentação? Será que eu não faço? Não, elas simplesmente fazem. Elas não ficam pensando, não ficam lutando mentalmente. Elas simplesmente pensam, têm aquele impulso de ação e vão lá e fazem. Não tem uma questão de escolha, é automático, é certo, foi, pronto. Ai professor, mas eu não tenho disciplina, não tem jeito, como é que eu vou ser disciplinada? Você quer ser disciplinada? Acesse o link 2 ali abaixo, que eu fiz um vídeo de como você ter mais disciplina, que pouco a pouco você pode adquirir disciplina. Disciplina é como um músculo que você pode ir treinando e ela fica cada vez mais forte e te ajudar a ter essa mente magra para você emagrecer. Característica 3. Auto-monitoramento, pessoas que emagreceram, pe pessoas que emagreceram fazem auto-monitoramento. Elas estão sempre analisando a sua rotina, os seus hábitos, o que tem feito, se isso está levando ao destino desejado delas, ao destino de manter o peso, ao destino de emagrecer mais, elas não vão fazendo do modo automático. Agora é o contrário, elas estão sempre reorganizando o cérebro, reorganizando a mente para ver se aquilo que está fazendo legal ou não tá legal. Outra forma de automonitoramento também é através do seu peso, é você analisar os seus hábitos com o seu, com seu peso, você está se pesando semanalmente vendo, ah, essas, eu estou mantendo o meu peso, eu estou mantendo meus hábitos, é, nossa eu engordei, é, mas eu mudei alguns hábitos aqui e isso me levou a, a engordar. Ah, emagreci, emagreci por quê? Ah, eu mantive melhor esses Três hábitos aqui que foi legal. Então, sempre auto-monitorar o que você está fazendo. Toda a sua rotina, todos os seus hábitos. E o objetivo desse auto-monitoramento também é se conhecer. É saber que você come doce sem pensar, né? você não deixa doce em casa. Você está auto-monitorando e, e analisando como funciona a sua vida. Você sai de fora de você e se olha. Nossa, eu cometo esses erros quando eu faço isso, isso e isso. Então, eu tenho que mudar o gatilho, mudar o que acontece antes de você ter aquele determinado hábito que você quer mudar. Saia do automático, se auto-monitore. Característica número 4, visão boa da rotina saudável. Quem emagrece tem uma visão boa, vê aquilo de maneira natural onde deve ser feito. Pessoas que não conseguem emagrecer têm uma visão de sofrimento em relação à a, a rotina saudável. Pessoas que emagreceram não acreditam que a dieta é sofrimento. Não, dieta ela é necessária para você atingir seus objetivos, para você estar mais saudável. Não precisa sentir prazer em todas as alimentações. Você pode sair de vez em quando da rotina, comer alguma coisa fora, alguma coisa que você goste mais. Mas a visão é, a alimentação faz parte do seu dia. Normalmente você come aquilo que faz bem para você, faz bem para a sua saúde. Outras vezes você come para o conforto. É saber distinguir e não lidar como, ah, eu estou fazendo dieta, é tão difícil. Não, eu estou fazendo dieta, isso é natural. Tenta colocar na sua dieta coisas das suas preferências, que assim você consegue ter uma dieta saudável e gostosa. Isso é possível. Pessoas que emagreceram não veem o exercício como sofrimento. Eles veem como diversão, quando não vem com diversão, também veem que ele é uma... Ele é necessário, é parte do seu dia, assim como você tomar água, como você comer, como você dormir. O exercício também é necessário para uma rotina saudável, para ter uma vida melhor. E quando o exercício é difícil, não vê ele como sofrimento, mas vê ele como desafiador. Muitas vezes você acaba sofrendo, cansando, suando no meio do caminho. Mas é aquela visão de desafio no lugar do sofrimento. Você não precisa achar tudo gostoso, no início do processo de emagrecimento. Mas você tem que se dar a oportunidade de ser feliz com um novo estilo de vida, procurar novas opções de prazer. Característica número 5, imersão no processo de emagrecimento. Pessoas que emagreceram procuram se interessar por emagrecimento, procuram se interessar de qual a melhor forma de emagrecer, de forma saudável, Quais, quais alimentos podem comer, quais alimentos não podem comer, como mudar a sua rotina para você ter um estilo de vida novo. Pessoas que emagreceram emergem em estudo, emergem em conhecimento, emergem com outras pessoas também. Pessoas que emagreceram procuram se espelhar em outras pessoas que emagreceram. Então elas procuram andar juntas com outras pessoas que emagreceram, que estão emagrecendo. Eu sei que é complicado esse processo quando você não tem ninguém até te apoiando ao teu lado, mas você pode emergir procurando pessoas que estão nesse mesmo processo de emagrecimento com você. Você conhecendo pessoas novas, vocês podem emergir juntos, podem procurar ter benefícios, procurar ter seus resultados juntos, pois assim um segura o outro, um ajuda o outro e juntos chegam mais longe, chegam mais forte e chegam bem. Ai mas você não me contou ainda como é que eu faço? Que, sim, eu entendi quais são as características. Mas como que eu faço para ter essas características? Então eu vou te dar duas dicas para você começar hoje a mudança de ter uma mente magra. A primeira dica é: não queira mudar tudo de uma vez só a sua mente, você tem que mudar aos poucos. A direção é mais importante do que a velocidade. Dica número 2: tenha coragem. Sim, você precisa de coragem. Você precisa de coragem para sair do seu estado atual. Você precisa de coragem para encarar as mudanças. Você precisa de coragem para quando precisar lidar com as adversidades do processo de emagrecimento. E com coragem, com disciplina, com auto responsabilidade, com automonitoramento, emergindo nesse processo e com uma boa visão da rotina saudável, você vai chegar lá. E hoje eu quero te dar uma oportunidade para isso. Entra no meu site lá, www.zanomacedo.com.br. Que em janeiro agora eu tenho uma oportunidade, uma chance para vocês estarem emergindo nesse processo, conseguindo ter uma mente magra e através dessa mente magra você conseguir ter uma alimentação saudável, você conseguir fazer exercícios físicos que sejam bons para emagrecer. E lá também uma, vai ter uma comunidade de apoio para vocês. Se as dicas de hoje valeram um like, deixa aí para mim, se inscreve no canal, aperta no sininho e até mais. Um beijo aguardo vocês.